Yeah. Se eu sou mais bonito que ele Então ele é o Chupacá Eu sou mais bonito que ele Não é verdade? Eu sou mais bonito que ele Ela parece imagem do cão. <risos> Ei, eu sou mais bonito que ele. Ei, eu sou mais bonito que ele. Eu posso até ser feio, mas sou mais bonito que ele. Eu posso até ser feio, mas sou mais bonito. Do Zé você poderá ouvir Eu não falo palavrão, pra aqueles que me assistir. pode ver com a família, pra eles poder curtir, também chamei as crianças, pra elas se divertir, não falo palavra suja, aguentei até. Quando toma no cu, Se vocês não aplaudirem Há muito tempo, padre E não vou voltar atrás Carro certo e mulher feia É coisa do satanás Eu já tive carro certo Fiz tudo pra me livrar de mulher feia botei ela pra andar Tô sorteio e tô feliz Carro certa nunca mais Prefiro andar a pé Nem preciso de mulher Sapunha tá satisfaz Batidão, batidão, batidão do Zé É o batidão, batidão, batidão do Zé Guendé. Agora como é que é? Bate na palma da mão Seja homem ou mulher Porque vai explodir no mundo batidão do Zé